aprender português com filmes. É possível? Claro, sim, é possível. Tem como você aprender com... através de muitas formas, né? Filmes é uma delas. Tem como você aprender através das músicas, como você aprender através de leituras, como você aprender através de filmes. E no caso dos filmes, eu vou dar uma recomendação aqui para vocês, ok? Super, super útil. Eu já falei várias vezes para os estudantes e o pessoal usa e funciona. Você tem que decidir o que é que você quer melhorar quando você ver esse filme. Você está querendo melhorar o quê? A sua compreensão? Você está querendo melhorar o quê? A leitura? Ver as palavras, como é que se escreve? Primeiro que eu recomendo, compreensão. Lembre das quatro etapas do processo de aprendizagem. né? Primeiro entender, depois falar, depois ler e por último escrever. Seguindo isso, primeiro é compreender. Eu tenho que ver um filme em português e entender. Focar em entender o filme. Minha recomendação é que você veja um filme que você já viu no seu idioma nativo várias vezes, pode ser o seu filme favorito, um filme que você já conhece as falas, você vendo o filme em mudo, você sabe o que as pessoas estão falando. E você coloca o filme dublado em português. Então, claro, você vai ver o filme e você vai associar todas aquelas cenas que você já conhece, você já sabe o que está acontecendo, você vai associar o idioma, aquilo que as pessoas estão falando, você automaticamente vai entender, porque você sabe no filme original o que é que eles estão falando, e você vai começar a entender novas palavras. Tipo, ah, não sabia que essa palavra se dizia assim, né? Falava dessa forma. E a pronúncia também eu não conhecia. Desde a perspectiva de você melhorar a compreensão, não use as legendas, ok? Em português. Às vezes eu vejo o pessoal falando, eu tô aprendendo com filmes, aí eu coloco o filme dublado em português e também coloco a legenda em português. Aí eu posso ver como é que se escreve. Cara, você tem que escolher onde é que você quer focar. Se você quer praticar a parte de ver como é que se escreve, você pode ler em português. Pegar um livro e ler, um artigo e ler. Você tá vendo como é que se escreve as palavras. Mas eu quero ver como é que é a pronúncia. Então nesse caso, você pode fazer o quê? Escutar e ler ao mesmo tempo. Um artigo, por exemplo, tem muitos... áudio é, também, você pode ouvir e ler ao mesmo tempo. aí você está aprendendo a pronúncia. Se você vai ver um vídeo, você tem a distração do vídeo, do áudio e como se lê. São muitas divisões assim, sabe? Você fica focando em coisas diferentes e você perde de absorver o máximo possível de cada coisa. Então, você quer absorver o máximo possível de compreensão, Somente escute, né? Somente ouça. Podcast, pode ser. Mas no caso aqui de filme, você vai ver e ouvir. São duas coisas. Se você colocar a legenda, você vai ver, vai ouvir e vai ler. Já percebeu, às vezes, que você está vendo um filme, por exemplo, em inglês? é legendado em inglês. E você tá lendo a legenda e você praticamente não escuta o que aquela pessoa tá falando. Você tá lendo a legenda, você vê e lê, você vê e lê. Pode acontecer às vezes de você ler e você conseguir mais ou menos ali, você vai aprendendo algumas coisas, mas como recomendação, a melhor forma é que você veja o filme em português, sem legenda em português, OK? Se você quiser usar filmes para melhorar, a parte escrita, você vê um filme num idioma que você não fala, coloca lá japonês, coloca russo, legendado em português. Não tem como você entender o que está se falando naquele filme se você não lê. O único ponto de conexão é a leitura. Então você foca na leitura. Tanto na leitura rápida, de você passar a vista e você entender, como também como se escreve cada palavra. Então, para mim, sinceramente, a melhor forma de você absorver um filme é através da compreensão. Nem tanto a parte escrita. A menos que você queira desenvolver velocidade de leitura, aí sim você faz o que eu mencionei anteriormente, você colocar um filme em outro idioma que você não conhece, legendado em português. Ver o um filme em português, com legenda em português, não recomendo, pelo menos no começo, eu não recomendo que você faça isso, a menos que você já tem um nível muito avançado e você queira ver como é que se escreve as palavras. Mas mesmo assim, não é a melhor forma de você melhorar a sua parte escrita. A melhor forma de você melhorar a sua parte escrita, eu já gravei vídeo sobre isso, é através de leitura, é através de transcrição. Aí sim você vai aprender como é que se escreve as palavras. Eu acho que o melhor que você pode tirar de um filme é você aumentar a sua compreensão, aumentar seu vocabulário também, porque você tem a possibilidade de ver as coisas acontecendo e ouvir, o vocabulário, né? Tipo, pega essa garrafa. Ó, oh, eu trouxe sua garrafa. E você vê a pessoa com a garrafa na mão. Eu trouxe sua garrafa. Tá aqui, ó. E você, garrafa? Tá aqui, ó. Você associa uma coisa com a outra. Então é muito mais fácil você aprender dessa forma associando num filme, aproveitando a questão audiovisual, para associar com o significado de palavras. Já a parte escrita você deixa para para a leitura como tal. Então basicamente é isso. Espero que vocês continuem melhorando o português de vocês através de filmes, de música, de artigos, conversando com pessoas, tudo que for possível para que você se sinta mais cômodo, mais cômoda para falar o idioma. Participa aí nos comentários se você já viu algum filme em português, do Brasil mesmo, ok? Já original do Brasil, ou seriado também, o que você já viu em português. Porque tem pessoas que estão começando a aprender agora e não viram nada em português. Tipo, eu nunca vi nada do Brasil. Às vezes nem sequer música. Tipo, ah, é só essas famosas mesmo. Mas eu não conheço quase nada de música. No caso dos filmes, participa aí nos comentários quais foram os filmes que vocês já viram em português. E os que vocês recomendam, né? Para que outras pessoas possam aproveitar também esse filme, beleza? Grande abraço e a gente se vê. Fui!